Fala, turma! Tudo bem com vocês aí, rapaz? Pô, velho, não posso dizer que tá bem pra todo mundo, a não ser pra Gustavo Lima e algumas outras mantas. Pra nós tá foda, mas tipo assim, velho, a gente tem que atualizar, né, pô? eu tô trazendo aqui o contact 6.5.2 no grau, né, velho? Gostosinho, apesar que já tem aí alguns canais que distribuem o contact, certo? Mas tem galera que às vezes espera eu dar a postada, então eu tô vindo aqui disponibilizar pra vocês... E depois eu vou deixar o link abaixo, né, pô? Porque o que interessa é vocês baixarem, atualizar. Isso aí é que me deixa gostosamente satisfeito. Vamos lá, sem mais delongas, né? Porque comigo aqui não tem muito papo, né? Vamos aqui, ó. Vamos aqui no contato Ó, esse contato a gente vai fazer um pouco diferente. A gente não vai instalar ele pelo método tradicional. instalando o 5. A gente vai instalar aqui o primeiro, aqui o 6. A versão 6.2.0. Beleza? Vou deixar desse jeito aí. Pau. Né, velho? Às vezes demora um pouquinho, vai lá, pronto, foi agora, delícia, pô Ai, que delícia. Você só vai clicando e indo, pô. Que delícia. Que é a mesma coisa você pegar uma bicicleta e começar a descer uma estrada bem gostosa. Ó, ah, toma. E vai clicando, pô. Só continuar, velho. Só continuar, concordar. Entendeu? Pô, isso aqui desde 2005 que é a mesma delonga, né, velho? Rapaz, eu não sei porquê, velho. Aqui você coloca sua senha. Por que esses caras da Native Instruments né, porra, não, não muda pelo menos o paper desse, desse, a cara desse contato, né, velho, pra mostrar mesmo que tá atualizando, pô, eu não vejo mudando nada, pô, e o problema é que se a gente não, não não atualizar, né, velho, às vezes tem umas pessoas que fazem uns kits aí nos, nos contatos mais recentes, e a gente toma no frasco, né, pô, que a gente fica sem poder tocar o som, né, porra. é foda, é foda, mas aí a gente vai atualizando, a gente vai fazendo a parada, né, pô, vai continuar, vai, vai seguindo aí a parada de Noé, pô, Aí seguindo, olha pra esse aí, pronto, já tá instalado. Eita, esse toquinho é delicioso. Aí você fecha, pô. Você fecha, você vai ali, ó, e pau, fechou. Vai pra essa aqui, ó. Agora você já vai aqui agora no 6.2.2, certo? Porra, os passos são fáceis demais. Olha aqui, pá. Ó, tchan, clicou, tá? Continuar. Aí espera um pouquinho aqui até aparecer o negócio. Tchan, tchan. Ó, velho. Pô, velho, muito fácil, pô. É, que delícia, olha só vai esse aqui, só, só fazendo essa parada. Aqui você mete a senha, ó. Mete a senha bem gostosa, ó. Senhazinha bem tarada. Não precisa colocar uma senha grande, não. Senha zona deliciosa. É. Que massa demais. Hoje eu tô um pouco radical. Ai, que dia Rapaz. Ah, <risos> um pouco. Mas é esses passos aí, pô. Eu tô, eu tô conversando aqui pra descontrair. Porque, tipo assim, eu tô sem som, né, velho? Tô sem som aqui. O meu drive da minha placa tá um pouco né, desabilitado. Então, eu tô fazendo esse barulho aqui, safado. <risos> Mas é isso aí, pô, alegria é o que importa, e o resto é que se lasca, né? Alegria é o que importa. A pessoa tá feliz. Certo? Pô, a terminou isso aqui também, véio, já terminou, já foi. Agora vamos para o outro, né, que é o que é o último, que é o último delicioso e gostoso, que é o o 6.5.2. Pronto, você vai clicando, velho. Não sei se vocês perceberam, mas esse aqui, velho, não tem aquele negócio de puxar de um canto, atrás do outro, atrás do outro, puxa do outro. Entendeu, pô? Não tem, pô. É muito fácil, muito fácil pra instalar. Ah, clicou. Vai aqui de novo, instalou. Aqui você vai, mete a senha de novo. Mete a, senha, a zona bem safada. Espera só o seu processo, velho. É? Porra, velho eu tô precisando trocar também meu HD, tá um pouco demorado. Porque meu HD é do tipo ainda da carroça. No tempo da carroça, né, pô? Dos Filisteus, dos cananeus. Tô colocar um, um SSD pra ficar um pouco mais veloz. Mas enquanto isso, vamos nessa vibe aí. Vamos nessa vibe. Pam pam. Oh, finalizou delícia, né, pô? Agora vamos. Vamos aqui meter o. A paradinha que é deliciosa. Oh, não, olha que fazer essa parada aqui. Você vai colocar a sua senha. A sua senha de administrador, né, velho? Você é a zona de administrador, a senha que você faz o acesso normal. E dá um enter, pô. E dá um enter e espera o bambu gemir certo? Espera o bambu gemer. Ah, tá aplicando a parada. Essa, essa parte é uma parte que demora um pouquinho mais, certo? Eu vou ficar um pouco quieto e vou deixar os grilos aí com vocês. E sem corte, viu? Vocês pessoas que eu tinha saído, né? Sem corte, pô. O processo tá aí, né? Sem corte, ó. Concluído. Uhum. Já foi, pô. Agora é só finalizar aqui, ó. Fechou, ó. Pau. Pau, pô. Fechou. Entendeu? Aí você fala, pô, qual vai ser o contato que eu vou adicionar às livrarias, né, velho? Qual vai ser o contato? É, rapaz. Será que vai dar alguma zica? Ah, rapaz. Ah, contato vai ser esse aqui, pô. Já tá aqui, ó. Ó, contato aqui, ó. O 5.6.0, pô eu é sei 5.5, né? 5.6.0. Aí você também pode encontrar ele aqui, velho, ó, no, no Ear. Você vai aqui no Ear, no Applications, né? E aqui você vai também na Instruments, Contact. Olha aqui, ó. Ele tá aqui, entendeu? Aí você clica nele aqui, ó. Certo? Clica nele. Posso ser que vai pedir umas permissões, já não pediu, já foi direto. Que maravilha. Nem pediu ali, ó. 5... Ponto .6.0 ponto para adicionar a Library, certo? Vamos adicionar uma livraria para ver se está tudo ok, né, velho? Vamos adicionar uma livraria aqui para ver se está tudo filé. Eu tenho uma livraria aqui na unidade D, essa aqui. Essa livraria é massa. Essa livraria é de vozes. Aqui você vai colocar a senha de administrador. Né? Pá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, velho? Porque eu estou explicando do início até o final né? todo o processo, certo? Ela vai demorar um pouquinho pra abrir, porque essa livraria é grande pra caramba, entendeu? Essa livraria, é, parece que, se não me engano, é 8 GB. Sem corte, sem corte. Já tá pra 6 minutos e lá vai fumaça. E deixa o bambu gemer, né, velho? Deixa o pau quebrar. É assim que tem que ser, pô. Entendeu? Pra não ter erro, né? Pra não ter baraco tipo Livraria Exali, não sei se é Exalo ou sei lá. Só sei que é essa livraria aí que os caras grandes né, estão usando, né, velho? Gustavo Lima, um bocado de bandas aí, hein, cara. Inclusive até internacionais. Internacionais, todo mundo usando a parada. Ó, todo filé. E o mais filé que não aparece é aquela parada demo aqui, né, velho? Pô, já tá tudo ok, pô? Ó, ó. Ó o sonzinho saindo aí filé, tudo filé, tudo filé aqui agora se porventura você não, eu não quero esse aqui, pode fechar entendeu? esse aqui é o de adicionar as livrarias, certo? você fazendo todo o processo correto ela ela vai estar tá naquele lugarzinho que eu te falei, tanto faz aqui em applications, né? tanto aqui, ó tanto vai estar tá aqui quanto vai estar tá aqui no no feed, no feed não, no, no, no lockpad, entendeu? Vai estar tá aqui. Agora vamos ver o contact é, 6.5.2, né? 6.5.2. Pronto, olha só que não apareceu a livraria aqui. Mas por que, que não apareceu a livraria aqui? Né? Porque a gente vai precisar fazer um processo aqui. A gente vai precisar fazer um movimento. Para fazer esse movimento, você vai aqui no, no Finder. Né? Você vai no Finder. Pô, eu gosto desse nome. Né? Você vai aqui em Biblioteca. Vai em, em Application Supports. E vai vir aqui na pasta Native Instruments. Entendeu? Vai vir nessa pasta Native Instruments aqui dentro. Certo? Aí você vai clicar com o lado direito do mouse e vai vir, obter informações. Que você precisa dar o acesso. Né? Você precisa dar o acesso a essa pasta. Entendeu? Leitura e gravação, olha só, aqui só tá leitura e gravação, três, dois leitura e gravação e um somente leitura. Você vai precisar mudar esse nome aqui embaixo para leitura e gravação. Aqui vai colocar sua sede de administrador para você ter o acesso, né? A sede de administrador, pam, pam, deu enter, pronto. Aqui você vai e muda para leitura e gravação, olha só, leitura e gravação, pronto. Feito isso aqui, você vai aqui embaixo onde tem essa catraquinha de bicicleta, olha o mouse, meu mouse onde tá aqui, tá vendo? O mouse tá aqui. Você vai ter essa cataraquia de bicicleta e coloca aqui aplicar. Aplicar em todos, certo? Clicou ok. Pau. né? Já fez o um processo. Pronto. Aqui agora você fecha. Aí você vai de novo lá no contact. No contact 5.6, né? 5.6. 5.6. Adiciona a livraria de novo, porque ela não tá aqui devidamente, por isso mesmo, né? Adiciona a livraria de novo, certo? O vídeo tá um pouco longo, mas é um vídeo para você não ter, pra não ter errado, entendeu, velho? Lembrando que eu também dou esse suporte aqui, se vocês precisarem falar, porra, velho, não consegui fazer a instalação, não consegui, né? Movimento, porra. É só me chamar, velho. Vou, vou deixar até meu contato aí. Você me chama eu faço a instalação remota. Deliciosa pra vocês. deixa no grau, que às vezes é que o cara não quer ter esse trabalho de instalar, né, pô? E aí, deixa no grau pra vocês e já foi, pô. Hã? Ó. Já tem mais de três anos, que é 30 reais. E eu tô mantendo aqui. Até 2040 vai ser 30 conto. Entendeu? Pra fazer todo esse processo aqui. Pra você não ter dor de cabeça. O vídeo já tá em 10 minutos e lá vai fumaça. E vai assim, pô. Pronto, já abriu aqui, ó, tudo filé. Agora eu vou fechar, né, vou fechar esse contact aqui e vou abrir, e vou abrir o contact é, 6.5.2. Ó, já tá aí dentro, entendeu? Ó, 6.5.2. Eu vou dar mais uma aproximada, né, pra vocês dar uma olhadinha. Ó lá, ó, 6.5.2. Galera, eu acho que nada mais justo né, que vocês deixarem aí um like, um comentário, né? Deixa comentário, pô, deixa comentários. Certo? Deixa um likezinho aí para dar aquela forçada pra gente comprar os tomates. Né? Um abraço, valeu, fico com Deus.